Olá, pessoal, eu sou a Márcia Denser. eu sou escritora intelectual e jornalista. Eu assino uma coluna política online no Congresso em Foco. E venho a vocês dar o meu apoio à candidatura do Fernando Haddad, porque desta vez eu acho que o paulistano tem uma oportunidade única de poder restabelecer a democracia na nossa prefeitura, ele é um candidato que está apresentando propostas interessantíssimas, sobretudo na área da educação, e a educação eu acho fundamental, na cultura, porque infelizmente, sobretudo na gestão Gassab, tudo isso foi muito sucateado, Todo o estado de São Paulo, eu só posso falar com profunda tristeza, os governos, tanto estadual como municipal, estão se tornando governos ocos, dada a sua privatização. Eu acho que o Haddad é a única opção que nós temos e ainda bem que a gente tem a opção num cara jovem, num cara preparado e que também tem um excelente. Uh, Programa de governo. Por isso que eu venho aqui trazer o meu apoio a ele e pedir para vocês que votem no Fernando Haddad, porque ele é uma excelente pedida.